A missão nossa terra aqui é só tô tô trabalhando aqui, garantir não. as obras, mais nada. Eu não estou a parte de documentação, estou a parte. O que operação tem que ser feita? Porque aqui não pode mexer, pode mexer lá de cima. Que que lá. Que mas a operação não pode ser feita contra se me a me determinação de, judicial. Tem a marca ali da escavadeira, que ela fez um buraco mais aqui, depois que o buraco tinha sido escavado. Esse buraco ele tava reto aqui, ó. Tem foto que mostra isso. Essa parte desse buraco não existia e ele tava cortando reto aqui. Aí tem a marca ali da reta escavadeira, ó. Ah, o formato dela fazendo o buraco, então assim, ó. Aí a gente não sabe se foi a chuva ou se foi a própria, a própria retroescavadeira que fez isso de propósito para inviabilizar ainda mais a área.